Nesse vídeo rápido, eu tenho um importante recado para você que deseja acelerar a queima de gordura corporal e controlar seu apetite de forma 100% natural. Já ouviu falar no Slim Haps? Não ficarei surpresa se me encerque que não. Mas fica tranquila, vou mostrar para você o mais novo queridinho do mercado diet. Sim, isso mesmo. Mas antes, iremos ouvir o que os usuários falam sobre ele. Então temos aqui dois depoimentos reais de quem está tomando o Slim Raps. Primeiro depoimento é o da Flávia Oliveira e ela conseguiu eliminar comprovado aí 8 quilos. Ela fala aqui pra gente. Olhem meus resultados, meninas. Faz quase dois meses que estou tomando o Slim Raps e já emagreci 14 quilos e até minhas celulites diminuíram. Nossa, estou muito feliz e me sentindo maravilhosa. Logo abaixo é o segundo depoimento da Samira Castro, de Governador Valadares, Minas Gerais, comprovando aí, né, que ela eliminou também 15 quilos. Ela diz, vou para a praia mês que vem e estava louca querendo emagrecer. Comecei a tomar Slim Haps e os resultados estão sendo incríveis. Estou emagrecendo rápido e de forma saudável. Veja inúmeras vantagens que este pode dar a você. Dentre tantos benefícios e vantagens comprovados que você terá, citarei os principais do Slim Hacks. Vai controlar o seu apetite, você vai eliminar as gorduras, vai queimar calorias, vai prevenir a flacidez corporal. Você também vai aumentar aí a sua energia, a sua disposição e com isso, né, você terá aí mais Explosão nos seus treinos Quem já experimentou impressionou-se Médicos também recomendam O mesmo tem o seu selo registro na Anvisa na Vigilância Sanitária e a medicina também aprova e recomenda, compre hoje seu Slim Raps na super oferta e aqui estão as melhores opções para você por tempo limitado no site oficial do produto o link do site oficial do Slim Haps estarei deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo por lá, sua compra ocorre de forma 100% segura e o seu risco é zero. Devido ao grande sucesso e pelo fato do mesmo estar funcionando de verdade, tem tido aí né, algumas falsificações do, do produto Slim Raps em outros sites aí online. Posso citar aqui Mercado Livre ou LX, entre outros, estão é, falsificando a fórmula original do Slim Raps e distribuindo nesse site, então tomem cuidado, porque o Slim Raps original só é distribuído no site oficial do mesmo, ok? E lá você vai encontrar diversas ofertas como essas que está aparecendo aí para você, a primeira oferta no canto do lado esquerdo da tela, você já vai ter aí um desconto de 10% levando um pote para testar aí o produto, já assim é possível ver alguns resultados já na experimentação do Slim Raps tá é um pote 60 cápsulas dentro do pote é nessa oferta o frete ele é gratuito e você consegue fazer aí o pedido em, em até 12 vezes de 19,7 centavos na oferta do meio você vai ter um desconto aí da metade do valor do produto esse desconto é sensacional você vai ter 50% de desconto vai levar aí três potes. frete também totalmente gratuito nessa oferta por apenas aí até 12 vezes, você consegue parcelar ainda assim, de R$ centavos somente. Na última oferta, no canto do lado direito, você vai ganhar aí um baita descontaço de 58%, você vai levar 5 potes, frete gratuito e ainda assim você consegue parcelar em minúsculas parcelas, por incrível que pareça, de apenas R$ 39,6 e esse tratamento ele é a longo prazo, o indicado pela fórmula Slim Raps, tratamento sério para que você consiga todos os benefícios e resultados que passei nesse vídeo é por no mínimo três meses. E só vai funcionar para você se você utilizar aí no mínimo por três meses para garantir todos os resultados aí para você. Tá? Mais informações acerca Prazo de entrega, garantia incondicional e mais informações né, em volta aí do Slim Raps No site oficial você terá acesso a todas essas informações e muito mais. Não esquece que o link está aqui abaixo na descrição deste vídeo.